Fala galera, chegando aí para mais uma novidade que é o resumo semanal do Corrida Perfeita aqui no YouTube, agora em vídeo. Vamos nessa, vem! E aí, Thiago, beleza? E aí, senhor Carlos, Beleza. mais conhecido como Farofa, né? Eu vou chamar de Farofa, o que Pode é mais fácil, né? estamos em casa. Belezinha? Como e é e que aí? estão as coisas? Tudo que ótimo. Que bom. Novidade na área aí, Novidade né? na área, a gente tem o nosso resumo semanal das novidades do Corrida Perfeita, do Mundo da Corrida, que é mais tudo que está acontecendo Conteúdos aí. que a gente divulga, né? Coisas que estão tá acontecendo na nossa plataforma. É, farofa trouxe essa proposta desse resumo que a gente já fazia por e-mail, para quem recebe nossos e-mails, né? E ele trouxe essa ideia da gente fazer por vídeo, eu achei bem interessante. E uma oportunidade também de a gente estar mais próximo do nosso cliente, né? Principalmente, né, Farol? Para quem está com a gente já ter acesso mais próximo e mais rápido do que a gente está produzindo, construindo para a plataforma aqui no Corrida Perfeita, para o nosso produto. E para quem também não é nosso cliente ainda, já fica o convite para fazer parte do Clube Corrida Perfeita, ficar sabendo do que está que acontecendo e entrar com a gente nessa jornada de treinamento aí mais seguro e saudável, né? É isso aí. Então, para começar... Se inscreve, dá o like, né? vem participar disso aqui que toda semana a gente vai ter novidade aqui no, no nosso canal, é, com esse resumo semanal. Vamos Até começar? Para não perder os resumos e também não perder os outros conteúdos, é, né? vamos começar aqui. Isso é importante. Vamos lá. Vamos lá. Novidade no Corrida Perfeita, na plataforma. A gente tem aqui, já tá rodando um tempo, já tem a galera ganhando dinheiro, economizando. Que é o cashback do Corrida Perfeita, é, né? Exato. Fica aí pra exa galera, como Exatamente. É que Agora a gente lançou entre dezembro e janeiro, em parceria com a plataforma Le Cupom, um aplicativo exclusivo só para clientes do Corrida Perfeita. Tá? Cabe ressaltar isso, é para quem é assinante do nosso clube, não importa, é o formato, onde você tem acesso a centenas de estabelecimentos, sejam físicos ou online. É, online tem muita, tem muita coisa boa, coisa boa né? na área de esportes, por exemplo, né? tem Central, Metshoes, enfim, várias empresas. Onde você além de ter descontos exclusivos nesses, nessas plataformas, nesses estabelecimentos, você também tem um cashback, uma possibilidade de cashback a depender do parceiro. E esse cashback que a gente faz com ele, quando você gera esse cashback, você pode usar ele economizando na sua assinatura. Então você pode abater da sua assinatura o cashback que você gera na plataforma. Está é. muito legal, tem muita coisa boa lá e é de tudo, não é só ligar a área esportiva, tem Alimentação, tem posto de gasolina, farmácia. Eu usei um homem, eu usei um tem Zé Delivery, quem se quiser de tomar cervejinha. De de de Zé de de de Delivery. <risos> Aí, ó, tô sabendo, tô sabendo. Então é um negócio bem legal. Se você não é, é, se você já é nosso assinante, na verdade, não ativou ainda. Se você for um assinante anterior a dezembro, você já tem um cadastro lá. É só procurar o aplicativo Cashback Clube Corrida Perfeita e ativar esse cadastro. Se você é posterior, provavelmente você recebeu um e-mail convidando para registrar o seu interesse e a gente liberar o seu cadastro. Qualquer coisa, se tiver recebido, não viu nada, não funcionou. Entre em contato com o nosso atendimento financeiro que a gente vai resolver isso para você. É só entrar lá no site e mandar aquela mensagem. Exatamente. Então, procura por Cashback Corrida Perfeita nas plataformas, tanto na Android como na Apple, Stop. que é um aplicativo separado, por enquanto. O ah, nosso é. objetivo muito em breve é ter tudo no nosso aplicativo, mas por enquanto é um aplicativo separado. Falando em aplicativo, tá chegando, né? O nosso, a nossa nova app está para sair. Estou fazendo os testes, fiz testes nela esse final de semana, inclusive treinando com ela. O é, que, que a gente fez? É né? importante dizer isso. Muita gente fala das dificuldades que às vezes tem com o aplicativo. A gente construiu uma plataforma em 2020 para 2021 utilizando uma tecnologia que começou a ficar defasada em relação à atualização. É, diante das exigências da Apple, da Android, principalmente da Apple. A Apple dá tá trabalho pra caramba pra gente. Falando, é, é É complicado o negócio. E aí a gente decidiu reescrever do zero o aplicativo, tanto para parar de ter problemas com essas atualizações, quanto para ele ficar mais preparado para as novidades que a gente quer implementar, né? novidades como o treino pelo GPS, enfim, várias coisas que a gente tem para fazer tá bem aqui. Está ficando bem legal, então a gente está renovando o design também, inclusive aproveitando essa oportunidade. É, então, talvez o editor vai soltar aqui em algum lugar para você dar uma olhadinha aí no como a app está ficando. Estamos na fase final de testes. Os próximos dias, aí as próximas semanas, a gente espera que ainda em fevereiro a gente comece a liberar para os clientes. É, terem acesso ao um novo aplicativo e vai mudar muita coisa, vai melhorar muito. Então é uma grande novidade que a gente tem para os próximos dias, para essa nossa fase aí de, de, de muitas melhorias que a gente quer implementar. E é, além do aplicativo, semana passada a gente teve um, um evento que aconteceu quarta-feira, né? Que tava estava ansioso que esse negócio acontecesse, que foi a rodada de investimentos na Cap Table. Isso, e então, que tem a ver com o aplicativo também. Convida né? aí o pessoal para ser sócio é. do Corrida Perfeita. É, você pode ser sócio do Corrida Perfeita. Não sei se você está sabendo disso, se acompanhou essa, essa novidade, tem a ver com o aplicativo, é, porque nós decidimos esse ano fazer um investimento na nossa plataforma, tanto para evoluir ela mais rápido, trazer melhorias para nossos clientes de forma mais acelerada, quanto para também amplificar um projeto que a gente começou ano passado, né, que é o Clube Corrida Perfeita Personal, é, onde você se conecta a um treinador de corrida do, do Corrida Perfeita, né? E você vai ter um contato direto com ele. Ou seja, diferente do nosso Plano Essencial, onde você demanda o atendimento ali no WhatsApp dos treinadores que estiverem disponíveis, no Plano Personal a gente conecta um treinador preparado por nós, mais adequado ao seu perfil, para te acompanhar um a um na sua jornada. Uma assessoria individualizada mesmo, com um único treinador. E a gente não tem uma plataforma própria para ele ainda. Né? A gente usa uma plataforma norte-americana chamada Training Peaks. Quem é nosso cliente do Personal sabe que a gente usa ela. É uma plataforma muito boa, mas não é nossa e não nos permite fazer as melhorias que a gente quer fazer. E tecnologia, né? para fazer um, algo novo do zero, exige muito investimento. E para a gente fazer algo rápido, que a gente entregasse o quanto antes uma solução melhor e levasse mais alunos para o clube personal, a gente decidiu abrir uma rodada de investimento onde qualquer pessoa pode ser sócio investidor do Corrida Perfeita, né, pelo meio dessa plataforma captable.com.br você pode acessar, é um tipo de investimento regulado pela CVM, a mesma instituição que regula as bolsas de valores no Brasil é, onde você pode a partir de mil reais se tornar sócio do Corrida Perfeita e com que objetivo? Né? Ah, o que, que eu ganho com isso? Além de ajudar o Corrida Perfeita a desenvolver sua própria plataforma melhorar ela. No futuro, o Corrida Perfeita passando por um processo de liquidez, por exemplo, vem uma grande empresa e adquire parte da gente ou investe na gente, há é um valor futuro né? com o nosso crescimento. Você que é sócio, você que se torna sócio investidor, você vai ter a oportunidade, ocorrendo este evento de liquidez, de ter um lucro. Né? Ou seja, o Corrida Perfeita hoje vale X, aí daqui a três anos ele vale X vezes 5. Você, num evento de liquidez valendo X vezes 5, você Não vai ter um retorno. Ir. É um investimento startup, né? Então, resumindo, nós somos... Desde 2019 para 2020 assumimos uma veia startups, startup, né? Investir em tecnologia, em plataforma própria. E a partir disso, você pode investir nessa startup que é o Corrida Perfeita hoje, assim como esse investimento também famoso em diversas outras frentes. E tem essas plataformas hoje chamadas de Act crowdfunding onde qualquer pessoa pode ser investidor, não só do Corrida Perfeita, mas de várias empresas aí que são abertas, de monte de empresa plataforma. não, é, várias plataformas que são abertas, não só a CapTable, que fazem esse tipo de, de investimento. Se você quiser saber mais, acessa lá, captable.com.br. Devemos deixar o link na descrição também. Enfim, é isso. Qualquer pessoa hoje, a partir de mil reais, pode ser nosso sócio. Muito massa, né? <risos> aqui, aqui é o meu sócio também, né? aqui que tá atrás do vídeo também já é sócio, ela tá ela é... está investindo. Se qualquer dúvida também, entre em contato. É. Que... Até, tem... até o momento que a gente estava gravando esse vídeo, né? A gente estava com 60% quase das cotas é. reservadas, porque é um limite. A gente tá abrindo a empresa toda para investimento, né? Só um pedaço. Então quem tiver interesse mesmo tem que ir lá reservar logo, ver as informações, todos os detalhes, tirar as dúvidas que tiverem lá no site. Tem um grupo de WhatsApp só para isso. Eu tô lá nesse grupo, né, enquanto CEO da empresa para tirar todas as dúvidas de ordem do negócio. Enfim, entra lá e tira as dúvidas com a gente que tem tudo detalhado. Beleza. Então vamos aqui, ó. vamos agora para o que rolou durante a semana nas nossas redes, né? Tem, tem muita coisa legal que a gente está fazendo. E a primeira coisa que a gente está fazendo, que eu vou falar agora... Motivo, isso aí. É, são... Onde correr na sua cidade? Então a gente soltou, acho que já dois ou três posts de, acho que Brasília e São Paulo e Fortaleza, se não me engano. Fortaleza saiu já também? Já tá para sair. E aí... Quero ver esse, porque eu corro em Fortaleza de vez em quando, ó, vou pra lá, às vezes. Então tem a lista, assim, dos melhores lugares para correr na sua cidade. E aí eu queria pedir para você, cara, que tá assistindo, coloca nos comentários aqui a sua cidade, onde é que você é corre para a pra gente poder pô, também, né, ter todas essas informações lá no nosso site e ajudar quando a galera viaja, ou aquele cara quer começar a correr, né? Então assim, aqui o de Brasília foi fácil, porque a gente é daqui, né? De São Paulo, o Renan que também é do, da Eu nossa equipe ajudou. E... Mas a gente quer botar o Brasil inteiro. Imagina, se entrar num lugar lá que tem todas as cidades onde é que pode correr, quais são as, as características, se é no, no asfalto, se não é, então. É, fico aí aguardando vocês participarem uhum. e já ajudarem, né? Onde é que tá isso mesmo? Só lembrar de mim, Tá no nosso blog, né? Nosso blog, perfeita.com Aí tem lá, na Você vai achar... Dicas a... grátis, né? Isso, tem umas dicas lá e Ou você Ou lá achar. direto, Corridaperfeita.com.br, blog, né? Isso. E, e eu acho legal muito essa proposta aí que a equipe teve, porque atende a duas necessidades, né? Imagina, o Brasil é um país muito grande, onde as pessoas mudam muito de cidade, né? A pessoa chega num no lugar novo, é corredor, ela quer se integrar ali com ambiente. Né? E o segundo ponto é justamente a viagem, né? Tá viajando a passeio, a trabalho. Eu sempre já passei por isso, viajando é. a trabalho muito. Onde eu vou correr aqui onde eu tô, né? E às vezes eu tinha que olhar no mapa, pesquisar, né? Aqui é um lugar bom de correr? Será não? Cara, e com, uma, com a ideia não, dessa de tá uma pra... listinha bem, bem organizada já e com informações bem relevantes, você já pode entrar lá e ver. É, o cara o antes de ele viajar, correr. ele já entra lá, já escolhe o hotel perto de onde ele vai correr. <risos> tipo isso. For possível, você já fez isso, tá? Já, com certeza. São Paulo mesmo adoro ficar perto do Ibirapuera ali, porque, pô, bom demais ali correr lá, né? Semana passada, a gente teve uma live muito legal com a Daisy que ela é da Ciência do Exercício. Instagram bem forte é, aí. E sobre quem pegou Covid e agora, como é que faz? Eu posso voltar a correr? Como é que você se prepara, né, para retornar? retornar, né? retornar. Então, como a gente teve muitos casos, achei a live muito interessante. Eu acho que a galera podia, quem tá com... Tava conversando com o Thiago agora mesmo, ele tava falando que fez um treino. É, é, eu hoje. tive corrida Covid há duas semanas corrida Covid. <risos> tava retornando hoje e achou os batimentos dele muito elevados. Não sei se tem relação com a Covid, mas é bom todo mundo ficar atento, né? Também procurar um médico se, se é necessário. Mas, pô, tem muito conteúdo, tem muita informação relevante. Ela conversou com o Andrei, é muito legal. O link vai estar tá na descrição aqui, mas tá no nosso Instagram e tá na plataforma. É, que é nosso cliente, no... essa, essa live ficou aberta também, né? Por... Conteúdo ah. de utilidade pública, digamos assim, Exato. mas também está lá na nossa plataforma, lá nas aulas extras para quem é cliente, muito importante. Procure ajuda médica, acho que acima de tudo, mas vale conferir as informações da Deise. Ela é doutora em, em ciência do esporte, né? então Isso. ela estuda muito a parte científica, entende muito do assunto, está acompanhando a questão da Covid desde o começo. Tem informações de muito valor lá e é importante, mesmo que você não tenha passado por, pelo, pela, pelo contágio agora recente, né? compartilhe com o máximo de pessoas que você puder porque é muito importante aí retornar com saúde, né? atividade Exatamente. física diante de um problema como esse mesmo não tido, tendo tido aí sintomas mais graves. E aqui, Thiago, toda semana a gente vai tentar trazer um pouquinho de motivação para você que está querendo voltar a correr ou que está querendo melhorar ou que está querendo alguma coisa. Então, toda semana a gente vai trazer um depoimento para vocês. É de clientes que tiveram de clientes resultados, nós né? que tiveram resultado e também de, de objetivos conquistados assim, né? Coisas que nos motivam, né? Muito legal você ver às vezes que um resultado de alguém, aí que tava uma situação parecida com a sua, te colocou numa rota de motivação, né? E aí hoje é a da Rosane, né? Ela é a nossa, ela é a nossa aluna e ela mandou para gente aqui, né? Bom dia! Depois de cerca de três meses treinando com vocês, hoje fiz meus primeiros oito quilômetros da vida. Nunca imaginei atingir essa distância com tranquilidade. Se eu não estivesse seguindo Quase arrisca os treinos, alongamentos e fortalecimento, pensaria em milagre. Tudo de bom e parabéns na Corrida Perfeita, vocês são demais. Show de bola, cara. E é muito legal você ver que a parte final dela falando de seguir o que está sendo passado, né? É, eu gosto muito de falar quando chegam depoimentos, principalmente no, no começo do Corrida Perfeita, que eu respondi a muitos depoimentos, é que, cara, a gente agradece essa esse prestígio, né? essa confiança que as pessoas depositam na gente, mas eu, eu gosto de falar sempre, parabéns a você que decidiu acreditar e aplicar. né? Porque se você pega um conhecimento, uma informação, um serviço que está aí à sua mão, que é bom, que as pessoas têm resultado, mas você não faz, não vai, dar, não vai funcionar. né? Então o fato é que o exemplo dela mesmo é um exemplo de quem aplicou ali tudo que foi colocado, que não é nada de complicado, exige dedicação, disciplina, é claro, mas é possível, acessível a todos. Poxa, ela teve resultado, né? É. E é muito legal para a gente ver esses depoimentos que chegam para a gente de forma recorrente, né, o farol A gente tem até um canal lá na no nossa ferramenta de comunicação da empresa, onde a gente compartilha isso até internamente, porque é muito importante nós estarmos sempre conectados com a nossa missão, né? Então esses depoimentos mostram que a gente tem um trabalho sério, um trabalho relevante, e se você tem depoimentos para passar pra gente, de resultados que você teve, sendo o nosso cliente ou conquista é, também, de repente né? do que seja. Eu comecei a correr, eu parei de andar e comecei a conseguir, consegui correr 5 e 10 conquista. minutos, enfim, não importa o que seja. Manda pra gente no Instagram, no e-mail, qualquer lugar que você quiser mandar. A gente vai receber e vai ficar muito feliz e quem sabe a gente divulga aqui tanto nas nossas redes sociais como no nosso resumo aqui agora em vídeo e também o quem recebe por e-mail, né? É isso aí. Vamos para as notícias das provas que aconteceram aí. Na verdade, eu só peguei uma prova esse fim de semana. Uma as prova grande, né? As provas estão voltando. Inclusive, Ainda bem. galera, manda aí pra, pra nos comentários também as provas que vão acontecer, que vocês vão fazer, que vocês almejam. Que a gente tá também, além de ter... É, onde correr nas cidades, eu também quero né, que a gente enalteça essas provas para que quanto mais pessoas fizerem provas de correr, melhor, melhor para todo claro. mundo. É uma excelente ferramenta de motivação. É. Né? A prova acho que é a maior ferramenta de motivação para os corredores, é. na verdade, para o treinamento. E agora está tudo voltando, vamos, vamos prestigiar as provas. Acho é. que a gente está vivendo um momento, claro, que cada cidade aí tem, tem sua, jeito, per, uma, sua peculiaridade, sua situação, né? mas no geral podemos dizer que estamos começando a entrar numa rota aí de... Um momento mais tranquilo e mais seguro em relação à questão da pandemia, então vamos incentivar as provas aí, participar, principalmente você que está vacinado, está tranquilo. Vamos participar das provas e incentivar esse mercado que é muito importante para a gente, para a recuperação da economia e recuperação do nosso esporte, né, como um todo. A gente ter provas aí de forma recorrente no Brasil. E, e qual com... foi a prova que rolou aí? Como hoje é segunda, né, que tem o. Né, da mundo Ainda tem isso? Rola um negócio desse é, aí então, vamos sempre trazer nas segundas-feiras algumas provas que rolaram aí, que tava... tava galera Pelo menos se as mais conhecidas, né? Esse final de semana eu peguei a meia Maratona Internacional de São Paulo, né? Que a largada foi ali no Pacaembu. E eu, eu, eu não peguei dados de quantas pessoas participaram, também não sei nem se a galera tá soltando isso, como de é que está né? Mas a Andréia Aparecida ganhou no Feminino na Elite com 1,18-14. Então, o quê? Uns 3,42 de pace isso aí. Mas, sou bom de conta assim não. É por aí. <risos> Só sei dos que eu já fiz. Tempo é que eu por já aí, fiz. forte. O Samuel Nascimento ganhou no, no, masculino. no, no masculino, com uma hora 558 O Samuel conheço, eu sigo ele no Instagram é? e, e eu sei que ele já correu mais forte que isso aí, mas ele, ele chegou... Tem que ver como é que é a prova lá, talvez a time 3 seja pesada, né? Ele, São chegou, Paulo. ele chegou chegando, ele chegou, eu, eu vi ele um vídeo da chegada forte. dele ele chegou São valente. Paulo não Samuel essa, não sei essa prova mas tem prova com muita timetria lá né? Samuel já ganhou muita prova Samuel é muito bom legal legal e sobre essas provas especificamente a gente essa especificamente a gente teve um monte de aluno né talvez olhe na edição aí os alunos que compartilharam histórias com a gente eu lembro do Elton do Daniel Francisco o de Elton Minas que tirou uma foto do Samuel foi legal legal Tá <risos> no Instagram tinha um, tinha um monte de aluno no nosso da foi muito massa você que teve na prova aí compartilha como é que foi e tal é bem legal a gente ter esse movimento dos nossos alunos aí nas provas. E agora essa semana a gente vai estar lá, o Andrei vai correr com o um aluno. Aonde? Na meia das pontes de Brasília. Ah. Aqui na Ponte JK, uma prova linda. A prova ano passado aqui. você fez, né? Chegou Isso. com a. Foi em julho, chegou com a, chegou a, neném. a neném no colo. Essa, foto, essa prova é maravilhosa, ela tem um, um visual muito bom, uma prova. Não é uma prova muito rápida, mas também não é uma prova difícil. né? Prova... É, ela é uma gangorrinha, mas não tem assim, subidas absurdas, não. não. É, mas também não é plana, não, né? Não, é igual é. uma b City aqui, não. que é uma delícia. né? Que não, você uma só gangorra desce. com altimetria leve, eu diria. É, é uma prova bem legal. Não normalmente... é desafiadora, mas assim bem acessível. Todo o mundo clima vive. sempre é bom nessa época. Oi, Convido bastante a galera que quiser vir para Brasília Sim. fazer a Meia das Pontes. É uma prova a gente... que merece mais divulgação. Meia Maratona das Pontes. Semana que vem a gente... Vai Para falar para também é falar como é que foi, né? Dia 20 agora, né? 20, né? Próximo domingo? Dia 20 de Brasília domingo. Brasília, a prova. Quem for aqui de perto, estiver por aqui, participa ou vai lá assistir. Se não puder agora, esse programa para a próxima, que é uma prova realmente é. que vale a pena. A Brasília tem uma estrutura muito boa para mim participar da prova. E manda aí também, né? Reforçando, manda aí sua prova, onde é que vai acontecer o que, que vai ter de bom, o que, que você vai fazer, que a gente quer saber também o que, que tá rolando aí pelo Brasil, pelo mundo, é né? Bom. Temos clientes aí no mundo todo, cara. Todos os continentes têm algum cliente do Corrida Perfeita. Alguns, não, alguns bocados, né? De brasileiros que moram fora, os portugueses também. Mandam Tem um Tem até pro treinador tipo... que mora fora. Exatamente. exatamente. <risos> então, sim, é, é gente no mundo todo aí com a gente, então mandem para gente o que tá acontecendo aí nos cantinhos de vocês, né, Farofa? É, tomara que tá, esteja tendo prova para todo mundo também, no mundo inteiro. Mais alguma coisa aí, meu Jorge? É isso. Fechou por hoje? Fechamos o primeiro. Primeiro resumão Bom, em vídeo, né, galera? Muito massa. cima, boa, boa semana um, para todo mundo. Um, um experimento né, inicial, esperamos continuar com ele aqui, que vocês gostem, Coloque aqui a opinião de vocês também nos comentários, o que, que vocês acharam. E fica aí o convite para acompanhar os próximos, principalmente você, cliente, está próximo da gente e acompanhar as novidades que nós estamos preparando para vocês na plataforma, nos nossos serviços, enfim, tudo que a gente está fazendo aqui de novidade, beleza? se você não treina com a gente no Corrida Perfeita, como é que é? CorridaPerfeita.com ou vai direto no clube e conheça lá o nosso serviço. Tem um serviço econômico, onde você faz um acompanhamento ali mais individualizado mesmo, com um alto acompanhamento, mas tem os treinadores ali que montam seu treino e ficam disponíveis para tirar dúvidas sempre que você tem. E tem o um clube personal, que é uma assessoria individualizada mesmo. Um treinador vai ser designado de acordo com os objetivos que você colocar, com o seu perfil, e ele vai te acompanhar individualmente de acordo com o plano que você contratar. Então temos serviços aí completos, né? não só o treino de corrida, mas fortalecimento, educativo, as orientações ali, a parte técnica com o Andrei, enfim, é um serviço, é uma assessoria que a gente considera completa mesmo para você ter um uma evolução segura e saudável na corrida. Tem muita gente conosco e a gente está pronto para receber mais pessoas como você que quer treinar de forma segura e saudável. Beleza? Beleza? Fechou então? Valeu, galera. Até o próximo. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Valeu, tchau, tchau.